Não dá pra votar no sol Não dá pra voltar no tempo Não tem Heloísa, Helena E nem Luciana Gelo Plínio de arruda Não tem E o bolo é Lalá. lá no primeiro turno eu sei Como é que eu vou votar A favor do que é direito Do banqueiro que lucrou que ninguém tanto confida o guia tratou é direito dessa gente querer o Brasil de presente com direito à confiança de um velho presidente é só me convencer é só me convencer que é melhor assim votar Logo no primeiro turno, logo no primeiro turno, logo Lula É só me convencer, é só me convencer Que é melhor assim votar Logo no primeiro turno, logo no primeiro turno, logo Lula Logo no primeiro turno, logo no primeiro turno, logo Lula Vai lá e confirma